Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, iremos tratar sobre como escrever um resumo. Você já escreveu um resumo? Saberia explicar sobre o que devemos fazer para criar um? Podemos dizer que os resumos são textos simplificados que criamos, tendo como base um material maior e mais complexo, ou seja, os resumos têm como objetivo apontar as ideias e informações principais de materiais como textos e capítulos de livros, os tornando mais simplificados. Os resumos podem ser feitos com base em diferentes conteúdos, e a forma que iremos usar para criá-los irá depender da necessidade que temos. Os resumos também podem ser muito importantes para nossos estudos pois neles colocamos as ideias principais de um tema, e, com isso, fica muito mais fácil encontrar as informações importantes. Por exemplo, vamos imaginar que precisamos estudar sobre as grandes navegações e o descobrimento do Brasil. Textos sobre este tipo de tema podem conter diversas informações, podendo algumas ser bem específicas. Por isso, os resumos são importantes, pois, por meio deles, conseguimos centralizar as informações principais e até memorizá-las, o que também nos ajuda a compreendê-las melhor. Para entender melhor sobre como os resumos podem ser criados, vamos ler um trecho retirado de um site de estudo sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500, quando a esquadra de 10 naus Três caravelas e cerca de 1.200 homens, que foram comandados pelo navegador Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral sul da Bahia, região da atual cidade de Porto Seguro. Neste certo, vemos várias informações importantes que foram retiradas de um site de estudos escolares sobre o descobrimento do Brasil. Para separar essas informações, podemos fazer anotações por meio de tópicos, Esquemas e textos que podem ser desenvolvidos por meio de paráfrases ou citações. Por exemplo, para fazer anotações por meio de tópicos, podemos separar o núcleo da informação e destacá-la. Com base neste texto que lemos, podemos destacar o dia do descobrimento, que foi dia 22 de abril, a quantidade de barcos e homens, que foi 10 naus, 3 caravelas de 1.200 homens, quem foi o comandante da navegação, que foi Pedro Álvares Cabral, e o ponto de chegada, que foi o litoral sul da Bahia, onde, atualmente, é a cidade de Porto Seguro. Vemos que os tópicos podem ser curtos, possuindo apenas o foco da informação. Eles também podem ser feitos por meio de pequenos textos. Isso fica a nossa escolha. Podemos também organizar nossas ideias por meio de esquemas com setas e cores diferentes para enfatizar as informações acerca do tema, como 22 de abril em 1500, 10 naus, 3 caravelas e 1.200 homens, com Pedro Álvares Cabral no litoral sul da Bahia, onde atualmente, como vimos, é a cidade de Porto Seguro. Percebemos que todas essas informações estão concentradas dentro do tema Descobrimento e, por isso, é possível relacioná-las com ele deste modo. Os resumos em forma de texto podem ser feitos por meio de paráfrases. A paráfrase consiste na reescrita de um trecho ou frase retirada de um texto com nossas próprias palavras. Assim, as paráfrases nos ajudam a diminuir um texto maior e mais complexo e entendê-lo melhor. Para realizar uma paráfrase sobre o texto que vimos, podemos, por exemplo, dizer O descobrimento do Brasil aconteceu em 1500, em 22 de abril. O comandante da navegação foi Pedro Álvares Cabral, e suas naus e caravelas desembarcaram no litoral sul da Bahia, atual Porto Seguro. No texto que usamos como base para fazer esta paráfrase, vemos informações mais detalhadas sobre a navegação, como a apresentação da quantidade de naus, caravelas e de homens que participaram desta aventura, além da informação de que o momento em que os portugueses desembarcaram no Brasil estava de tarde. Estas informações, dependendo do objetivo de nosso resumo, podem não ser relevantes, e, por isso, nem sempre iremos mencioná-las. É muito importante lembrarmos sobre como iremos usar nosso resumo pois isso nos ajudará a criá-lo da melhor forma. Já no excerto em que fizemos a paráfrase, vemos que as informações são passadas de uma forma mais direta e os detalhes não são escritos. Assim, vemos como a paráfrase é importante para nossos estudos, pois, por meio dela, conseguimos compreender e memorizar melhor o material que estamos estudando. Em nosso resumo, podemos também fazer citações. As citações consistem na adesão de frases e textos que pertencem a outra fonte no nosso texto e podem ser diretas ou indiretas. As citações diretas são feitas por meio da cópia de frases diretas do texto, e por isso devemos usar aspas, pois a informação que será usada não foi dita por nós. Por exemplo, o descobrimento do Brasil foi um evento muito importante para todo o território nacional.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 Outra coisa que não podemos nos esquecer é de evidenciar a fonte do texto, pois, assim, saberemos de onde ele foi retirado. Em citações indiretas, sempre há menção de que a informação que será escrita virá do texto. Por exemplo, segundo o texto, podemos dizer que o descobrimento do Brasil ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500. Neste caso, ao dizer segundo o texto, estamos mencionando diretamente a fonte da informação que irá seguir e, por isso, não precisamos adicionar as aspas. Quando fazemos uma citação, é muito importante anotarmos em algum momento as informações sobre a fonte de onde retiramos aquele excerto, como mencionar páginas de livros, sites ou até o título do material, pois, caso haja necessidade, podemos voltar e checar as informações. Pois bem, pessoal, na aula de hoje aprendemos sobre como criar um resumo. Vimos que os resumos são muito importantes para nossos estudos, pois por meio deles podemos resumir um conteúdo maior e mais complexo para um material menor contendo apenas as informações principais, e isso nos ajuda a filtrar as informações de um material. Vimos que essas informações podem ser organizadas por meio de anotações com tópicos, esquemas e textos, e, como vimos, nosso texto geralmente é produzido por meio de paráfrases e citações, que podem ser diretas ou indiretas. Não deixe de tomar atenção na hora de escrever um resumo. Foque nas informações principais, pois isso irá te ajudar a lembrar e compreender melhor o conteúdo que está sendo estudado. Ótimos estudos e até a próxima!